Existe uma diferença entre pôr a mão na massa e fazer a memorização passiva. Quando você põe a mão na massa, ou seja, quando você experimenta, quando você aplica, quando você pratica aquilo que você está aprendendo, o processo de memorização ele se consolida com muito mais força, porque você usa sua memória visual, auditiva e, especialmente, a sinestésica. Quando você faz você consegue estimular muito mais o seu cérebro, o seu córtex e o aprendizado ele é muito mais efetivo. Evidentemente, a memorização também acontece de uma forma passiva, que é a observação. Isso acontece muitas vezes quando você está é, assistindo, por exemplo, um treino de uma arte marcial, você olha a pessoa treinando ali... E depois você vai lá, você entende os movimentos, você memoriza uma sequência. E aí as técnicas de memorização, elas entram para ajudar você a memorizar uma sequência muito grande de golpes, por exemplo. E aí você vai lá e pratica. Quando você pratica, quando você experimenta, você começa realmente a memorizar com muito mais intensidade. Da mesma forma, uma aula é expositiva. Assistir uma aula, uma palestra, você recebe uma carga muito grande. De teoria. Só que é muito importante você pegar essa teoria e colocar na, em prática, ou seja, experimentar aquelas teorias para você poder monitorar os seus resultados, fazer as suas adaptações e ter muito mais resultados. Foram feitos então os testes com alunos, com pessoas que só observavam, tiveram um rendimento e pessoas que observavam e praticavam, tiveram um rendimento bem superior. Então, a minha dica para você é a seguinte, quando você estiver assistindo uma aula, quando você estiver lendo um livro, quando você estiver aprendendo algo, sim, se concentre, observe, ouça com atenção, tire as suas dúvidas e aprenda. Mas depois, tente de alguma forma experimentar aquilo. Por exemplo, se é um texto, você pode conversar com uma outra pessoa, você pode explicar para uma outra pessoa aquilo que você compreendeu você pode escrever algumas coisas sobre aquilo que você entendeu você pode também fazer aí um, um blog um post até um vídeo mesmo pode ser interessante. se você está por exemplo fazendo uma prova deu a teoria você vai depois é o um simulado no caso, você vai depois fazer exercícios que aí é uma forma de melhorar esse processo de aprendizagem e memorização. E você, qual é a sua estratégia de aprendizagem e memorização? Coloque aqui nos comentários, vamos entrar nessa discussão, que é uma discussão muito produtiva para você que está estudando para passar no vestibular, no concurso, no exame de qualificação profissional. Comenta aqui qual é a sua estratégia de aprendizagem. Lembre também de salvar este vídeo para você assistir de vez em quando e marcar os seus amigos. Valeu!